Acho que na altura, nos anos 90, na altura que eu cresci, né, acho que se via muito essa cultura do, do, dos carros e, e de gostar de modificar um pouco os carros e de, de, de, de trocar de jantes e de rebaixar e de pôr uns que Quem viveu nessa altura sente, sente muito isso e na altura o 106 sempre nos portou interesse porque o meu irmão, mais velho, foi também um dos primeiros carros deles, um Peugeot 106. Pai, e o bichinho do 106 sempre ficou aqui. aí Comecei a procura de 106 Rally. Sou o Jorge Espada, sou proprietário de um Peugeot 106 Rally Faz 1. Tenho um motor 1300 cilindrada, um bloco de alumínio, cabeça é em assim alumínio. É um carro que faz os 100 cavalos às 7200 rotações. É um carro que não tem direção assistida, não tem fez central, não tem vidros elétricos, não tem porta-luvas. É um carro que não tem comodidades nenhumas. É um carro que não tem extras três É um carro que se caracteriza por isso mesmo, por ser um Rally. um carro leve, um carro que pesa 810 kg. Aliado com uma caixa de relação curta, faz com que seja um carro... Muito, muito prazeroso conduzir, é um, carro, é um carro que deixa mesmo um, um sorriso a orelha a orelha quando, quando se conduz. Comparando com os carros atuais, com os carros modernos, é um, é um carro que se sente tudo. É um carro que, que se, okay, É um carro de 100 cavalos, não é? é um carro muito potente, mas é um carro que entrega bem a potência. Vira bem, trava bem, anda suficiente. Né? Dá para manter mais ou menos dentro da, da legalidade da velocidade, porque pronto, não é um carro de grande cilindrada. Este foi o primeiro carro que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro, pronto pagamento. Na altura não era muito dinheiro, mas acho que foi um esforço, uma junção de conseguir poupar algum dinheiro para eu conseguir comprar o meu carro. Em 2006, quando o comprei, era um carro que custava dava por volta de 1.500, 2.000 euros, consegui comprar um carro em bom estado. Um carro com 10 anos na altura, ninguém tinha esta ideia de, de, de Rally, que, que como agora vivemos nesta altura, que é um carro muito cobiçado, tem muita procura. Comprei o um carro que tinha 70 mil quilómetros mas manutenção praticamente nenhuma, manutenção zero. E foi sempre um processo de evolução na altura, é, desde ter, ter que colocar pneus, trocar fotos de transmissão, trocar uh, discos e pastilhas. E fiz uma pintura no carro, porque era um carro de rua com 10 anos, e esta pintura... O carro estava basso, nem era brilhante. A pintura já tinha desaparecido praticamente. A utilização hoje em dia é para tirar o stress. Para desenviar a cabeça, sextas esferas ao final do dia e comprar o pão. Vai comprar, vai comprar o pãozinho, faz aqui uma estradinha de 5km e depois volta, volta com um sorriso. Bom, nos primeiros anos que eu comprei, não era que fosse carro de dia a dia, mas andava, andava, andava muito com o carro. Né? Eu comprei o carro, fiz 40 mil km, 50 mil km com o carro nos primeiros anos que eu tive. Depois a vida não, não estava a correr muito bem, no, no ano 2007 ou no ano 2008, as coisas começaram a apertar. E acabei por encostar o carro, cerca de 3, 3, 4 anos, tive o carro parado sem fazer nada. Foi um erro, porque acabou -se por estragar muita coisa. Né? E aquilo que eu sentia muitas vezes é... deixava-se o carro para fazer a revisão, uma pessoa pedia para fazer as coisas, e as coisas não ficavam como, como, como se pretendia. Né? Apesar do carro não ser um carro com uma pintura de topo de gama e estar aqui um brinquinho... É um carro que tem boas condições, mas eu gosto de ter as coisas opa, como deve ser, minimamente. E na altura acabámos por comprar um outro carro uh, para retirar peças, uh, para retirar um eixo, para tirar um capô. E depois uh, houve um excedente, né? sobraram, sobraram peças. Né? E depois acabámos por criar um pouco a nossa página, do Peças e Pecinhas, para divulgar um pouco os nossos serviços e também. Uh, a oferta de algumas peças que podemos vender para ajudar as outras pessoas também a fazer rechazes. Bom, acho que devido já à experiência que nós temos, já temos muitos anos de... Somos ser em 106 XSI, Rally e GTI tanto faz, como faz hoje, modelos esportivos. Nós também fazemos, digas assim, consultadoria, né? pessoas que compram o carro e tentar perceber se o carro está mesmo original e se não está, ou se tem alguma coisa em falta, nós nós completamos, nós conseguimos pôr o carro como, como eventualmente saiu de fábrica, digas assim. Nós fazemos isto por gosto, fazemos isto daquilo que nós conhecemos e mexemos. Né? Às vezes as pessoas pedem para outros veículos, mas não temos esse conhecimento para conseguir chegar lá. É 16%. É Porque é o que nós temos, é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente, que a gente faz. Tem aqui uma alteração, tem agentes, agentes de ferro, são agentes do 106 Fase 2 que são de 6 polegadas de largura. O agente tem é a mesma de 14 polegadas e com o mesmo ET, ET 16, mas tem 6 polegadas de largura. Faz com que o carro fique um pouco mais, mais entroncado, diga assim. O resto do carro por fora está, está completamente original, tem os para-choques originais, as abas originais, autocolantes, Mecânica tem, tem alguns upgrades, né? é tudo dentro da, da linha original também. É, recentemente montei um Scion Sport com, com regulação em dureza. Será um carro já bom de, de, de, de curvar e conduzir. Acho que agora ficou um carro ainda mais firme. Ficou, ficou muito muito engraçado conduzir. Sim. O carro tem um carácter diferente, gosto gosto gosto muito do Peugeot, gosto muito do, do 106. O próprio carro em si uh, remete para uma altura de simplicidade, na altura em que nos anos 90 acho que o que se procurava era um carro 106, um carro puro para conduzir, um carro que ao conduzir se sente se o motor a acelerar bem, se sente a direção, a, a fazer as curvas, Há é um carro muito preciso a, a curvar e a conduzir. Acho que hoje em dia há muita gente nostalgia de querer voltar a ter um carro que se via na infância. É, esta, eu, eu lembro perfeitamente quando era quando era criança e via os carros a passar e não um sentir seja ali, aí eu não sentia se eles fizessem. Eu só via via os carros a, pica, a, a passar e, e fica na memória. Acho que hoje em dia muita gente quer voltar a reviver esses, esses tempos que passaram.